Olá, aqui é Ricardo Filgueira, com mais um vídeo totalmente em português. E hoje eu vou falar sobre uma palavra muito usada pelos brasileiros. Porcaria. Você sabe a origem da palavra porcaria? Isso mesmo, vem da palavra porco. E essa palavra pode ser usada em várias situações. Vamos ver os exemplos. Primeiro o significado. Sujeira, imundice. A. A calçada está uma porcaria porque os moradores de rua rasgaram os sacos de lixo. B. Toda vez que Paulo faz comida, a cozinha fica uma porcaria. Segundo significado. Ação anti-higiênica, nojenta. A. Que porcaria! Pare de meter o dedo no nariz. 3. Algo ruim, de péssima qualidade. A. Esse relógio não tem nem um mês de uso e já parou de funcionar. Que porcaria! B. Eu nunca mais vou comer naquele restaurante. O atendimento deles é uma porcaria. C. Minha internet está uma porcaria hoje? 4. Comida pouco saudável. Ah, os filhos do meu vizinho passam o dia comendo porcaria. Alguns exemplos de comida pouco saudável, porcaria, são... Refrigerante, fast food, doce, suco artificial, salgadinho de pacote, etc. Quinto significado: obscenidade, indecência. A. Ah, o celular do meu irmão está cheio de pornografia, só tem porcaria. Sexto significado: quantia insignificante. A. Ah, eu trabalho como um louco nesta empresa e ganho uma porcaria. E esses foram os usos de porcaria. E você, conhecia essa palavra? Escreva aqui nos comentários. Ah, e claro, se você aprendeu algo com este vídeo, clique em gostei. Por hoje é só. Vejo você na próxima semana. Tchau!